Prepara aí que você vai fazer a sua pergunta, o Helder Eu estou aqui com pelo menos umas 16 pessoas aqui na minha tela Então deixa eu falar com o meu amigo Helder Eu queria te dar boa noite E pode então já formular a sua pergunta para esse grande mestre, para esse grande amigo Boa noite para você, pode falar Oi, Zalvo, é, boa noite Quero agradecer aí o convite do Vilmar Meu nome é Helder Médici e Sou aqui de Campo Verde, Mato Grosso e quero agradecer o convite e assim eu, aqui no, no meu estado que prevalece, não, até não é o canto, apesar de eu apreciar bastante, gosto demais mas aqui é mais é fibra mesmo, mas eu sempre corro atrás do canto porque a fibra é, traz muito o canto é, grego e misturado, de tudo que possa imaginar, mas eu sempre eu preservo um canto um passo de um canto melhorado, porque até eu tiro algum filhote, né? Não gosto que saia o canto muito horrível. Eu não tenho esse capricho todo que vocês têm aí, que é direcionado só a canto mesmo. Mas assim, eu queria saber principalmente nessa época e nesse momento que estamos passando por muita friagem que, que vocês fazem aí para amenizar o, o sofrimento dos pássaros com frio, porque aqui para nós está é, bastante frio também e não é de costume esfriar assim, e as nossas aves aqui sofrem bastante. Eu já é, me informei sobre botar aquecedor, algum falou para mim que aquecedor traz dos pássaros e coisas assim mas aí eu fico imaginando o pessoal do sul que esfria ainda mais do que para nós aqui se eles, eles praticam algum sistema de aquecedor dentro dos criatórios por passa, obrigado viu, Márcio São pode responder boa noite, É, é um prazer estar conversando com a amiga e assim, sei que a região de vocês aí, o que manda aí é quando a gente fala Amanda, é bom se usar a palavra em matéria de quantidade, né? é a fibra né? e falando sobre fibra eu sempre falo, pessoal, não é minha linha, minha área não, mas sempre procurar fazer líder, né? tem que pensar sempre, formar líder, fibra é sinônimo de liderança, sinônimo é de calmaria, melhor, mais calmo for o passo, melhor aqui no sul nós temos um problema muito sério que é a queda de temperatura né? vocês também já sentem aí também ainda no Mato Grosso automaticamente com a diferença menor aqui ainda em relação a aí. É, o importante para nós do mundo Curió, nós aqui do sul, sudeste é, um pedaço do, do, do, do centro-oeste norte, enfim é, nós se atermos ao vento e o pior dos ventos para nós é sempre os ventos que vêm do sul Tá, então, o vento sul, sudeste, tudo que começa com sul é perigosíssimo. Então, a gente não pode expor o nosso espaço ao vento. Né? Então, quando a gente puxar de manhã né, para pegar um solzinho, a gente gosta de puxar, a né, minha praia, meus curiosos não deixam, fica aqui dentro mais nada. Sabe? É, só às vezes, às vezes, raras vezes, que eu dou uma puxadinha para fazer a limpeza da gaiola, para ver o fundo e tal, eu levo ali fora ali. 9 horas da manhã, algo nesse sítio assim, tem um solzinho, mas é coisa rara, tá? Normalmente não, normalmente é tudo no local deles aqui mesmo, não mexe não, só bem sério com o amigo. Eu acho que passando agora tem que mexer aqui no Ártico do Sul, é a partir de, de julho para agosto, sabe? Automaticamente, porque a temperatura ainda tá fria, automaticamente, que é ainda, mas já começa já, a dar mais uma mexidinha melhor, porque o mês de junho é muito perigoso. Então agora nós, nós estamos entrando. No, em quatro meses, que é, o, é, que, é, que é o perigo que mais morre no Brasil, né? contando de abril, abril maio, julho e julho, tá? é a época de maior perda, então eu sempre falo para o pessoal fazer um, um, um preventivo, quem não tem veterinário, eu sempre falo para o pessoal, é, eu não oriento a usar em de hipótese nenhuma, porque a gente não é veterinário, mas só por experiência, então tem um tem é, um, um, um, um preventivo que eu gosto de dar aqui em casa, que é o coxinó, porque ele é um polivitamínico, né? não é remédio, então, eu gosto de dar a cada 4 meses, eu gosto de dar um, uns 15 dias para eles, tá? é isso que eu diria. É, Enquanto o é frio é isso, tá? tem capadinho, não mexer muito, né? tomar com cuidado dos ventos que vem do mar, vento frio, né? que nós aqui seria o, o, o, o, o, o leste aqui sul, do oeste e o leste e o sul, tá? Então, o vento norte para nós aqui assim não tem problema nenhum, sabe, tá? o vento norte para nós não tem, porque sol vento quente, então, tem que crescer aqui é isso. E aí, aqui no fato, né, uma boa alimentação, né, uma boa alimentação, mas, basicamente, é isso, André. Ô, uma e a respeito de aquecedor, você utiliza aí no teu plantel ou não? Ah, utiliza deixa eu mostrar para mim aqui. Mostra aí para nós aí o aquecedor que você tem. Eu, eu tenho dois, né, eu tenho esse aqui lateral, de gaiola, tá, da gaiola, um quadradinho, e tem um oito aqui que é mais concreto, que eu uso mais para as criadeiras, né, entendeu, vou descobrir aqui, ó. E a é respeito importante. de dar fungos, como o nosso amigo colocou, você acha que dá fungos ou não? Rapaz, eu, eu tenho admitido, se disser, com certeza, porque eu nunca tive caso esquisito, tá, eu sempre falo pro pessoal, quando aparece um fungozinho, nota ao redor do, do, do, do, do biquinho, do, do pardinho, principalmente, que aparece aquele falta de pena, é entrar com uma, uma distatina que dizia que é mais nada, tá? É, se você notar, se vocês notarem, se vocês notarem, vocês vão ver que tem tomada ao lado dela, na palma ali, na uso parceleira, tá? na urso parceleira, só de sódio central, e uso a assim como da melhor ali, penduradinha, tá? E vocês podem notar que tem, tem tomada, então ah, é tomada para ligar, ligar o, o, o, o, o aquecedor, tá? No momento certo é adequado, né? Não fica ligado no dia todo e tal, não. É só no momento certo que eu acho, tá? É aquele fato, a é gente acha, né? Mas às vezes, nem é que, okay, né? Vamos dizer.